Oshi, Oshi, Oshi. Ave Maria dojo! Oxi! Meu amigo! Olha a altura! Olha só! Vamos ah, ah! Olha é bonito, só! Né? Ave Maria! Olha o cachorrinho ali, ó! Cachorrinho bonitinho! Tadinho! Olha o cachorro ali! Onde Homem, oh, uhum. você Ave Maria. A gente vai pra lá, olha só, ali. Nossa, que louco! Vai dar mais uma turbulência, se ligue. Eita, uhum. já Olha só! Uau! Ave Maria. Olha ah, que da hora. Querido! Olha ali, a gente já tá bem mais perto Olha só então, Ali, a ó, ó, ó, ali uh. <risos> Ó, se cair, a gente já cai no mato ali, não tem problema Aí, não, ó, estamos é... chegando Mas esse pra mim foi mais tranquilo Chegamos, olha só oh. Olha outros, ó, descendo ali, ó Doidão, fi Aqui, ó, a gente vai nesse lugar doidão aqui, ó Muito doido Isso é doido, galera, olha onde... olha onde a gente tava A gente tava ali, ó E agora a gente vai pra lá muito doido. Você é doido? Daqui dá pra ver bem melhor. Sai bicho, meu gente. Tinha um bicho doidão aqui. Aqui, ó, Daqui dá pra ver muito melhor. Cara. Que da hora que era, ó. Muito louco. Ali, ó. Que louco os campos. A terra não é plana. Ave Maria, doido. Olha a patarela ali, ó. Tá bem de frente lá, ó. <risos> Você é doido, a distância daquele lugar doidão ali, ó. Isso aqui é bom ter uma câmera com zoom Puxa. Olha só, olha Nossa, ele é muito bonito, ele é muito bonito A gente está voltando para os os Belerinhos que eu não sei o nome. Uau! Que da hora! Olha ali! Nossa! Olha a altura que a gente estava vendo ali. Olha isso, olha a altura. Olha a Ih, o povo indo lá, olha o povo! I, I. Vai dar mais uma turbulência aqui, olha. Olha o paraíba. A turbulência, a turbulência. Oscar, lá. Ah, é tchau! Olha lá, que raio de casa é essa, Ave Maria? Olha o cemitério, gente. Olha o tanto de cemitério. Você é doido? É, pensando bem, essa